estamos aqui com mais um Survival VD Coreias, nosso side show, As Twins, entrevistando o nosso texto eliminado, Precocemente Trucosa, mais conhecido como Luiz Trucano. Oi, Trucano, bem-vindo. Estamos tristes por receber você aqui, mas agora a gente quer saber tudo. Rasga, o que está que acontecendo? O que aconteceu? Você levou um blindside? O que foi? Porque tá todo mundo rindo? Blindside, sim. Blindside no meio da força, Bem maravilhosa. É, então, eu não esper assim, igual eu falei com o Cris na hora que começou. Ele começou a leitura dos votos. Eu, tipo, eu, a gente tava deitado na cama, eu peguei na mão dele e falei assim, amor, eu vou sair. Você tá louco? Eu falei, Cris, não é meu primeiro jogo. E eu sei quando as coisas estão erradas. Aí ele falou, claro que não, a gente está em maioria. Falei, tá bom, amor, eu vou sair. Este vote, trucando. Aí eu falei ali mesmo, pronto, já saí. Porque não teria porque eu ter recebido os votos. Tipo, me enganaram de um jeito que eu sabia quem iria ser eliminado, que era Amanda. E eu sabia quem teria outros votos, que era o Leonardo, que não teve nenhum. Então foi um blindside mesmo. mesmo. É. Estava rolando agora há pouco uma exposição, com um print. Pra... Quem você acha que monopolizou as pessoas e organizou as pessoas para darem esse sign? vocês acham que é a Jaque? Não, não, a Jaque não tem força nenhuma na tribo. Não. É... Assim, eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem. A Jaque, ela estava muito quiserem, sozinha. For, tá? Só para falar. Vai, fala por cima. Mas eu quero... Então, se você está querendo, então as tênis deixa. Bom, deixa ele, deixa ele expor todo mundo. Vai, Trupa? Não, eu vou expor de um jeito okay. agradável, que o público vai gostar. Assim, a Jaque, realmente no primeiro CT que a gente foi, ela e a Gabi, elas estavam por fora por falta de social. Com a atriz no modo geral. Tanto que a votação foi unânime. Foi os 10 que votaram nelas, só que a gente decidiu dividir os votos para caso não tivesse nenhum ídolo. Pelo que eu entendia, já que depois da eliminação da Gabi, ela entrou no jogo, e isso é fato, pessoa sozinha, uma dupla vai pegar essa pessoa para, em vez de virar uma dupla, virar um trio. Nada em F2, é sempre F4, F6, porque ninguém está jogando sozinho, está todo mundo em dupla. E nós tínhamos um F8 na tribo. Eu, Cris, Dudes, Gritem, Leal, Adriano, Aislan e Leonardo. Nós éramos a maioria. Tanto que votamos na Gabi e o casal hétero estava por fora. Tivemos os oito. Só que não foi isso que aconteceu. O Adriano e o Leonardo fliparam. E o Aislan e o... O Iceland, o Leonardo e o Eduardo e o Adriano. Os quatro fliparam. E nessa que eles fliparam, eles puxaram a Jaque e fizeram um F7 junto com o um casal hétero. E deixaram eu, Cris, Dudes e Gritem em minoria. Ah, entendi. É... que era um F8, não existia. E existia um F7 do lado de lá. Uhum. E quando você foi recebendo seus votos, as pessoas... Eu só, eu não... Ficavam falando com você e vieram pedir de desculpa, falar alguma coisa? Não, não. Vot... Assim, Nossa. o mais interessante de tudo: nós oito estávamos no Skype e eu recebendo voto e eles que votaram em mim ali no Skype. Nossa. E, tipo, foi muito engraçado, porque na hora eu falei: gente, é, eles votaram em mim. E daí ficou um silêncio. E eu usei aquele ídolo no Cris, tipo, brincando, meu ídolo no Cris. Tipo, ficou uma tensão, assim, no Skype na hora, porque, tipo, apareceu, eu uso meu ídolo, aí, tipo, carregar a imagem do Cris. Então, daí tá. Daí veio... Aí, quando começou realmente o primeiro voto, o Eduardo e o Adriano saíram da chamada, e o Aislan e o Leonardo também. Tipo, quando Nossa. os votos começaram a vir pra mim. Dudes e, Chris. Yes. e eles falaram, não, a gente realmente não sabia de nada, a gente não sabia de nada. E, de fato, tipo eles não sabiam de nada, e nem eu nem o Chris ah, e, e você acha e... possível que o Adriano e o Eduardo, Eduardo flipem de volta com a Jaque para o Dudes ah. e o Para agora, a Amanda e o Samuel, ou não? Você acha que vai formar aquele F7 mesmo? O F7 deles é real. E eles têm três opções de votos agora, né? Três e desgrito. Então, eles conseguem, se perder, eles têm bastante gente para tirar. Embora é uma tribo forte, então eu não vejo eles perdendo. Uhum. Interessante. Você quer fazer alguma pergunta, Diego? Não, a gente pode pular, então, agora para as perguntas, né? Não, vou perguntar. É, mas agora vamos para uma parte boa, né, Tucan? Como que foi jogar com o Cristiano? Ele não tinha muito... Muita experiência, né? Só aquele The Circle que a gente jogou lá. E... Sim. Algum... Uhum. Como foi jogar com ele? Foi interessante. Até um dos motivos que eu achei que eu pudesse ir bem no jogo era por estar com o Cristiano. Porque eu tenho um jeito muito explosivo de jogar. Eu sou eu sou muito afobado, eu vou com muita sede ao porte E o Cris... Sério mesmo? A gente não percebeu, não. Eu sou um pouco... Igual um dos votos foi isso, tipo, você estava muito autoritário. Eu não disso, só que eu não, não sei, não consigo mudar. E eu achei que com o Cris no jogo, eu ia conseguir moderar isso. Porque ao mesmo tempo que eu queria ser firme em alguma coisa, o Cris me podava. Ele, não, não faz assim. Uhum. De jeito não vai ser legal. Então... Se eu fui autoritário, eu ainda nem tinha percebido, porque o Cris estava me podando tipo, o tempo todo. E ele é muito ingênuo o jeito dele jogar. tipo Tanto que na hora eu falei, Cris, ninguém está respondendo a gente no Skype, a gente, eu ou você, vamos sair. Falei, Fica tranquilo, a gente, estamos juntos. E o Cris, eles não estão respondendo nada que a gente pergunta. Ai, Isso você é com tá... a experiência, né? É. Sim, porque eu, eu, eu falei pro Cris. Uhum. Eu falei, Cris, ou eu você vai sair? E ele duvidou, ele falou, não, você... dele falou assim: você vai ver. Dele ainda falou, nunca mais jogue nada, porque você, isso fica fazendo mal pra tua saúde. Porque eu fico muito nervoso. Eu, <risos> eu fico tá igual um leitão vermelho. Uhum, mas tipo, depois que eu sou eliminado, eu me acalmo. De boas, você né? sabe aquela uhum. pretensão de ver de fato se você vai sair ou não. Uhum. Mas depois que saiu os, os votos. De boa, tô bem tranquilo. Eu só tipo, fiz a exposição do print porque tipo, o Eduardo Eduardo um dia sem querer postou na tribo da Salang um print que mostrou todo o histórico de conversa dele. E nesse print mostrava três F4. Um comigo e com o Cris, é... um com o Gritem e o Dud e um com Samuel e a Amanda. E todo mundo fez AP, e tal. E ele deu umas desculpinhas esfarrapadas. E tipo, eu falei, não, eu aceitei, porque eu realmente... Eles eram meus, meus principais atos, então. E eu só expus o, a pista do ídolo que o Samuel tinha, porque, gente, ele quis testar a minha inteligência. Um dia, na, no, na Salang, ele, tipo, posta grito e, e manda uma imagem do Cebolinha gritando gata, eu sei que existem senhas e eu achei alguma delas. E eu sabia que aquela era uma senha da pista do livro. E você falou aí que foi eliminado por ser meio autoritário e já o Cristiano é mais doce, assim, mais inocente. Você acha que ele vai poder achar um lugar naquele set? Já que ele é, assim, meio maleável de tentar se convencer ou não? Se a gente não tem Acho que não. Não. O Gris, ele está jogando de uma forma bem tranquila. É, não tão tranquila quanto a Jaque e a Gabi. Ele é mais calmo, mais quieto. Tanto que quando as pessoas queriam falar alguma coisa que era para ele, eles vinham até o meu PVT e falavam: ah, fala o Chris. Mas não tô dizendo que o Chris foi submisso. Ele tá jogando, só que ele é bem mais tranquilo do que o meu jogo. E não, eu não vejo nem Cris, nem Dudes, ninguém. Que são bons jogadores uhum. F7 uhum. É é, A gente tem algumas perguntinhas da plateia agora Primeira pergunta é do Fernando nosso winner. Mas já ah, tem Em 10 se minutos tem te pergunta Ele me perguntou aqui Se você está com, re... tá com raiva de alguém Tô. De quem? Muito. De, de todo mundo que votou em mim. Não, eu tô com o ah. do Eduardo, Eduardo Leal e do Aizen. Porque eles uhum. eram pessoas que eu confiava no jogo. Uhum. Gente, o Eduardo Leal me ligava todos o santo dia. Gente, quem liga pra gastar crédito para ficar falando uma hora e meia, com quem vai eliminar? Tá jogando pesado? Se ele ligava para mim, que ele queria eliminar, imagina para os outros. <risos> eu saí do trabalho às sete horas, sete e dez ele me ligava. Eu cheguei em casa às oito e meia, porque eu pego dois ônibus e passo por BR, que é super trânsito. Às hora e meia, todos os dias, às oito e meia da noite, um telefone. Então. Uau! <risos> Tá, que ótimo, que obrigado que... pela resposta. E tem outra pergunta, que é a do Gustavo Pamplona, nosso amigo. É, o Pamplona pergunta assim: qual foi a sua reação ao o voto da Jaque? Que ela foi toda vingativa, não sei o quê. Você leu ela, o que você pensou na hora que você deu aquele voto? Na verdade, eu nem li. Ah, não, não, não. <risos> você, você sabe qual foi o voto, Diego, Tá então, ler é aí pra gente? Deixa eu ver se consigo achar mas você não tem nada contra a Jaque, não, né? Vocês estão brigados ou não? Não, não troquei nenhuma palavra com a Jaque no jogo. Hum. Achei que vocês estavam juntos, não sei. Não dá pra dizer que eu não troquei nada no dia da divulgação, eu falei, Jaque, ah, okay, estamos juntos. Mais nada. É. Eu falei a Jaque e a Gabi eram muito apáticas. Uhum. Elas não claro, E todo mundo citava. Gente, não. É muito... Ah, então, ó. Ah, o voto dela foi Então a jogadora apática que conseguiu virar o jogo Vai para Ponderosa com esse blind na sua cara Trocando Então, uhum. eu não, ela eu, ela, não foi ela que virou o jogo Ela pode ter votado em mim Talvez, tipo, ter em O Cris ou o Gritem Que daí poderíamos ser votados Mas não foi Não vejo a Jaque Virando o jogo e construir esse F7, não é coisa do Eduardo Obrigado. Ok, ok. A gente tem agora aquela brincadeira colares, tá? Que eu vou dar três colares pra você com algumas características e você vai ter que associar com a pessoa da sua tribo. É, não pode citar o Cristiano, um deles, tá bom? O colar de cadela da tribo. Vai pra quem? Cadela da tribo. Cadela é inútil, né, Diego? É, inútil. É aquela pessoa bem descartável, assim. Ah, bom. Se a gente tivesse arrastado, isso é a Amanda. Isso. Amanda. Aí, Amanda. <risos> ok. Você vai é direto que... mesmo. Tá bom. E quem, é, quem recebe o colar de ameaças da sua trilha? Eduardo Leal. Eduardo Leal. Mas, assim, colar é duplo entre ele e o Ayslum, sabe? Mas <risos> Ah, é ficado entre ele o tá. e o Ayslum. Tá, Só que. E o último colar que é o colar de amigo, você dá para quem? O Gente, hum. é que O Yuri Rodrigues não me fez pergunta, ele fez para todo mundo. O Yuri Rodrigues dormiu cedo hoje, então não deu tempo dele de perguntar. Entendi. Felizmente. E como a não, gente não. quer fazer a entrevista direto do Forno, então é uma coisa bem Sonia Abrão, sabe, nossa parte, então... Eu fui cortadíssimo. Sim. Mas. E você tem alguma aposta de quem vai ser o próximo eliminado? Trucan. Dudes, talvez. Ah, sim. Não, não, não vamos tirar o Dudes, porque ele é o maior em provas da nossa tripa. Cris. Ah, sim. Tá bom. Yes. É, você tem mais alguma coisa para falar? Tem. Eu é muito meu namorado. Oh. E eu quero que ele vá nesse jogo. Então, muito obrigado pela participação, a gente adorou você aqui. A gente sabia que a gente ia gostar da sua entrevista, só que a gente não queria você aqui tão cedo, né? Com é certeza. Muito. Obrigado por ter aceitado participar nesse horário com a gente. E é isso. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Diego. Tchau, trocão. Tchau, tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau. Tchau. tchau, beijo. Beijo, beijo.